já vem riscado aonde você tem que cortar a saia e o cos. Então, é muito simples de fazer essa saia. E, gente, essa saia que eu falei no vídeo de recebidos da Teodora Tecidos, que ela veste até um GG. Eu acredito, eu acredito que ela veste até um G1, viu? Porque G1 até G2, dependendo do tamanho do quadril. Porque ela dá uma volta imensa, gente. Ela é muito rodada, então fica lindo para todos os tipos de corpo, Tá? Para você adquirir este corte da saia pareô, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para você comprar lá no site da Teodora Tecidos. Lembrando que, a teo... Lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto que está passando aqui na tela pra vocês, tá certo? Então, se você quiser aprender a fazer esta saia aqui pareô, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então vamos aí começar a fazer a nossa saia pareô. Tá? Na verdade, eu falo saia, mas é o corte pareou, né? Porque ele já vem assim, é só a gente cortar pra fazer ela. É muito simples, gente. Ó, como eu mostrei lá no vídeo de recebidos, não dá pra vocês verem tudo aqui, porque o tecido é bem grande, ele veste um tamanho GG. Mas olha só, aqui tá a parte, deixa eu pôr pra cá, olha, do cos, tá vendo? Já tá a marcação certinha onde você tem que cortar, tá? Você vai cortar aqui, ó, depois dobrar. E a saia, você vai cortar aqui, ó, que é uma saia toda redonda à volta dela, tá? Então, gente, vocês não vão conseguir ver o tecido inteiro, porque como eu disse, ele é muito grande. Mas o que que a gente vai fazer? Você vai cortando aí, olha, aonde tá as marcações, como se fosse o seu molde. Então, eu vou cortando aqui nas marcações, tá? Tá? Já cortei toda a saia, quase que ela já tá pronta, gente. Meninas, o que que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o nosso cos e vamos unir ele para ele ficar bem compridão. Então, você coloca, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. E passa uma costura aqui, olha, pela lateral, unindo o cos para ele ficar bem comprido, Que a gente precisa dele bem comprido. Antes de colocar o cos, o que que você vai fazer? Ó, aqui tá... Cadê? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui é o cos da minha saia, tá? Aqui em cima é o cos e ali embaixo, e essa parte aqui é toda a barra. Nós vamos fazer a barrinha antes de colocar o cos. Então, você tem a opção de passar uma vez na overlock e virar uma vez pra dentro, ou ir virando duas vezes pra dentro. Isso daqui, olha. E vai fazendo a barrinha em toda a volta da sua saia antes de pôr o cos. Eu acho que fica mais fácil, tá? Pra fazer o acabamento. Então, primeiro a gente vai pra máquina fazer essa barrinha aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer agora, que já fizemos a barrinha? Eu nem passei ainda no ferro, mas quando a gente passa, ela senta melhor, tá vendo? Gente, a gente vai pegar aqui, olha, o cos que a gente emendou, certo? A gente emendou ele aqui, ó. Aí, você vai achar o meio da sua cintura e vai colocar a costura do meio do cos aqui. Você vai colocar, olha, dessa forma que eu coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Lado direito do cos com o lado do avesso da saia, tá vendo? E aí, você vai passar uma costurinha bem aqui na pontinha, olha, unindo o cos na saia desta forma. Por quê? Depois nós vamos virar isso, virar essa barrinha aqui, fazer assim, olha. E aí sim, a gente vem passando uma costurinha fechando o cos, tá? Então, a gente vai para a máquina fazer agora esses passos aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, Lembrando o seguinte, depois que a gente costurar e for virar, essa parte aqui, olha, a gente vai fazer o mesmo processo, você vai continuar, ó, você vira pra cá, vira pra dentro e vai fechar isso daqui, ó, tá? Você vai pra máquina e fecha isso daqui todinho, tá certo? Então, é só ir pra máquina agora e passar uma costura assim, do jeitinho que eu mostrei pra vocês. Pessoal, eu quero morrer quando isso acontece. Ignorem esse barulho de batida que meu vizinho tá fazendo alguma coisa aqui e tá sabateção. Gente, eu tava editando o vídeo, já tava terminando, quando eu percebi que eu perdi uma parte do vídeo, gente. Mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês. Ó, costuramos o có, certo? Depois que você costura ele, você vai virar ele pra cá, tá vendo? Pro lado da saia. E vai... Dobrar aqui a barrinha pra dentro, olha. E aí, você vai passar uma costurinha, olha, em toda a volta aqui, pregando o seu cos. Ele fica dessa forma, tá vendo, ó? Ó. Porque daí você costura ele assim. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente tem a parte da amarração, tá vendo? Então, a gente tem que dar continuidade nessa parte da amarração. Então, olha, aqui como que ele ficou? Eu virei os dois... Este lado pra dentro e este lado pra dentro, ó, tá vendo? E daí eu dei continuidade fechando tudo aqui, ó, tá certo? Então, é assim que vocês têm que fazer. Gente, se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo pra vocês. Eu realmente perdi a parte do vídeo que, que eu tava mostrando como fazer, eu peço desculpa. Mas acontece, né, gente? Então, tá aqui o resultado final da saia, ela é muito simples de fazer. Ficou com alguma dúvida, me deixa aqui embaixo nos comentários que eu auxilio vocês.